Fala galerinha, eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim fazer um book haul, depois de vários meses. Inclusive, vou logo dizer aqui que desses livros aqui, eu não comprei nenhum, né, então... Seguia o que eu tinha dito no final do ano passado, que ia passar um tempo sem comprar livros. Esse aqui não comprei nenhum e vim trazer aqui para vocês, né, do que acumulou aí dos os meses mais recentes. Não estão em nenhuma ordem, né, de que chegaram, porque eu só fui colocando aqui e empilhando e vou mostrando para vocês, mas é isso. O primeiro livro que eu tenho aqui esta edição lindíssima de entrevista com o um vampiro de Anne Rice. Esse livro aqui eu ganhei, foi um presente de aniversário, recebi em fevereiro. E foi um livro que eu coloquei na minha wishlist, porque eu tinha colocado junto do grupo que leu uma vida pequena, o mesmo grupo de booktubers que estão lá. A gente fez Ah, então vamos ler a entrevista com o vampiro depois. Sendo que o meu chegou eu nem abri ainda. <risos> o povo já terminou e eu tô aqui com ele atrasado, não sei nem sobre o que fala. <risos> Porque eu sou assim, né, minha gente? Ou participo das coisas, ou eu fico enrolando. Mas é a vida que segue. Essa edição aqui é muito bonita. Inclusive, tem o um segundo já que é o Príncipe Lestat. Se alguém quiser me dar de presente, tem um link da minha wishlist aqui no box de descrição também. Então, esse foi o primeiro outro livro. Que eu recebi de presente de aniversário foi Sim, Não, Quem Sabe? de Beck Albertali com Aisha Said. Esse aqui é o livro mais recente de Beck Albertali, que é a mesma altura de Com Amor Simon, Lia Fora de Sintonia, não é isso? De Com Amor Creepwood também. Todo esse universo de Simon versus a agenda Homo sapiens, na verdade, que é o título original, né? Aqui no Brasil. Aí pronto, esse aqui eu sei que. sei não. Acho que eu ouvi falar que tem assuntos sobre política, umas discussões assim do tipo. Outro livro que chegou aqui, é que a Record mandou e foi lançado pelo selo da Verus, na verdade esse livro aqui foi relançado, né, porque ele já tinha sido lançado há algum tempo, se eu não me engano foi 2017, aí teve o filme para Netflix, a adaptação, que é Moxie, né, o mesmo nome. Neste livro aqui a gente vai conhecer Vivian. Vivian, é Vivian o nome dela? Vivian Carter, é isso. E ela, tipo, não aguenta mais a escola, não aguenta mais o povo da escola, não aguenta mais nada que está acontecendo ali na vida dela, porque o que? A escola fica passando pano para os cabos machistas, para os cabos escroto, e ela não é obrigada. Ela descobre que a mãe dela foi uma revolucionária lá nos anos 90 e acaba que ela vai fazer um fanzine também para revolucionar ali criar um movimento feminista, um movimento de união, um movimento. Contra as coisas que estão erradas e ela tá vendo, sendo assim, que ninguém tá fazendo nada. Aí, é nessa pegada aqui. É um livro bem legal, que tem um ritmo bem bacana. O filme também é muito massa na Netflix, tá ok? Outro livro, Headhunters, de John Aswell. Eu já li esse livro em 2016. Se eu não me engano, faz tempo que eu li. E ele também ganhou essa nova capa aqui para combinar mais com as capas que estão saindo dos livros do autor. Se bem que não tem nada a ver. Tem a ver, mas não tem a ver. Tem as mesmas cores, mas não tem o mesmo padrão das outras capas, né, que são da série de Harry Hole, esse aqui é um livro volume único, não é de nenhuma série, apesar de ter o mesmo cunho, a mesma pegada de policial, investigativo, mais ou menos assim. Eu não sei nem sobre o que fala esse livro, é tipo um cara poderoso que quer fazer um, um esquema lá e contrata uma pessoa, só que essa pessoa é contratada de outra agência, aí eles acabam meio que se espionando um ao outro, uma coisa assim. Não lembro muito sobre o que é, não. <risos> Mas na época que eu li, eu gostei. E já tem vídeo, inclusive, aqui no canal. Se eu não me engano, é a leitura de janeiro de 2016. Que eu li esse livro e falei sobre ele aqui. Se não for janeiro de 2016, é 2017. Se não for 2017, é 2018. Daí, outro livro que eu recebi também, fiquei muito feliz de ter recebido. Outro livro que eu recebi, que eu fiquei muito feliz de ter recebido, é Guardei no Armário. Trajetórias, vivências e a luta por respeito à diversidade racial, social, sexual e sexual e de gênero, de Samuel Gomes. Ele aqui vai falar sobre o que significa ser um homem negro, gay e de família evangélica na, de acordo com a vivência que ele teve. Se eu não me engano, também aqui ele vai fazer entrevistas com outras pessoas que vão contar de suas experiências. Então, obviamente aqui claramente a gente vai ler assuntos muito interessantes, muito importantes de serem discutidos, de serem falados, de serem abordados em todos os nossos círculos, né? E muitas pessoas ainda preferem fingir que não existe que é essas coisas não precisam ser ditas, não precisam ser faladas, que essas experiências não contam muitas vezes. Então, um livro super importante que eu tô doido para ler, já sei que algumas pessoas leram e amaram, porque tiveram postando aí recentemente nas redes sociais, e é isso. Minha hora vai chegar ainda. Aí ah, outro livro que chegou foi Binti. esse aqui é parte do parte não, né? É um livro Very Important Book, que tem o selo VIB, do Grupo Editorial Record, que são livros que eles apostam bastante. Eu já li a maior parte desse livro aqui, faltam, eu acho que, deixa eu ver aqui, 120 páginas, mais ou menos, e eu acho que eu desisti da leitura. Esse aqui é um livro de afrofuturismo, Binti, ela vai conhecer... Ela vai conhecer, não, Ela vai ganhar uma vaga na Uniunza, que é a maior universidade das galáxias. Ali é um livro que tem esse tema de viagens espaciais e pessoas entre planetas e seres diferentes, outros universos e tudo mais. Daí ela recebe essa oportunidade e no caminho para a universidade vão acontecer coisas na nave que vão mudar a vida dela, tipo assim, para sempre. E o que é legal é que tem categorias para os humanos. Ela é uma humana, claramente, como dá para perceber aqui. E tem categorias, ela é uma harmonizadora que é responsável por levar paz e harmonia por onde passa conectando as pessoas, não sei o que, tem uma questão de números, que ela é muito ligada com equações matemáticas, que ela né, faz um tipo de meditação lá, enfim, aí isso aqui é uma trilogia o livro é dividido em três partes a primeira foca mais nessa parte dela é indo pra universidade e o que, é que acontece nessa ida, e eu acho legal porque ela vai numa nave que é tipo um bicho imenso, meio uma vibe steampunk assim, só que ao mesmo tempo afrofuturista, e é muito massa, a segunda parte é a volta dela pra casa, e a gente vai ver como é que a família dela trata ela por ela ter tido a de investir na própria educação na própria vida, né, e não ficou ali apenas para casar com outra pessoa, não sei o que ela é vista com maus olhos pelas pessoas porque todo mundo quer que ela case né, porque nenhum homem vai querer uma mulher que foge da família, que foge do casamento, que vai pra universidade, não sei o que blá, mesma conversa besta que a gente sempre ouve aqui, e a terceira parte tem uma questão de uma guerra, de uma briga de uma disputa acontecendo aí uma, uma treta que rola, mas é uma parte que eu não terminei, não consegui me interessar por esse final da história, não sei não me prendeu demais, apesar de, enfim, ter temas muito importantes sendo abordados nesse livro, com certeza. É um livro que eu não deixo de recomendar para as pessoas, apenas não estava na vibe porque é uma questão mais infanto juvenil, eu acho, né? Na minha opinião é isso. Outro livro que eu recebi dessa vez foi a editora Gutenberg mandou. A filha de Auschwitz, inspirado em uma história real. Eu nem tirei do plástico ainda, né? Como dá para ver aqui. Inclusive vamos tirar aqui ao vivo todo mundo junto. Eu me interesso muito por livros que se passam em tempo de guerra, principalmente se forem bons <risos> aqui. Mas esse aqui eu ouvi falar que era bem bom. Olha, as folhas todas se despregando aqui. Então, pode ser que venha aí. Alguns dos meus livros favoritos são livros que se passam em época de guerra, tipo A Menina que Roubava Livros, aquele Toda a Luz que Não Podemos Ver. Então, é uma coisa que eu gosto de ler sobre. Não sei sobre o que fala, não li aqui, não li a sinopse, não li nada, mas é uma lição muito caprichada, essa capa eu acho bem bonita também. E aí, o que, é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você me recomenda algum desses que eu não li, que eu tô falando aqui nesse vídeo. Bota aí, inclusive inclusive, lembrando, tem um link aqui no box de descrição da Amazon, por onde você pode comprar qualquer um desses que tiver disponível por lá, ou qualquer outra coisa que você quiser, que vai me ajudar demais inclusive, agora, dias 20 e 21 de junho, se eu não me engano, vai ter Prime Day na Amazon, se você ainda não é assinante da Amazon Prime vai lá e assina, você tem 30 dias grátis, ou seja, sem pagar nada, depois paga 9,90 por mês, aí tem direito a frete grátis para onde você mora, tem direito a acessar os conteúdos do Prime Music, tem direito a Prime Gaming para dar sub de graça lá no Twitch e ajudar também, inclusive segue o Elefante Literário lá no Twitch, e tem direito a o Prime Video né, para ver séries, filmes e tudo mais, e o catálogo deles é perfeito, tem link aqui na descrição outro livro que chegou aqui foi na verdade os próximos dois foram livros que eu apoiei no Catarse, o primeiro é o Grande Deus Pan de Arthur Machen Machen, Machen, Machen, Machen que foi publicado pela editora Corvos e é um livro muito massa é um clássico do terror Mundial, é um livro que eu já li e que eu simplesmente adorei ele tem toda uma questão bucada da natureza, uma questão de um misticismo ao redor desse deus Pan, que a gente não sabe muito bem o que é que tá acontecendo, mas sabe que tem um mistério, que tem uma treta rolando ali. Tem dois núcleos, na verdade, que se juntam aqui nesse livro e é uma grande investigação policial, policial não, que não eles não são policiais, mas enfim, é uma grande investigação com terror e suspense misturado, um clima de tensão que acontece o livro inteiro e é bem curtinho, o livro acaba aqui mais ou menos e o resto são dois contos Extras que eu ainda não li, mas o principal eu já li e posso dizer que é maravilhoso. Eu simplesmente adorei. Outro livro que eu estou ansioso para ler é Vozes Trans. Esse aqui é um compilado né, de histórias. São cinco histórias, se eu não me engano, deixa eu só ver aqui. São quatro histórias escritas por autores trans brasileiros, e assim eu tô muito ansioso para conhecer essas histórias. Foi um livro que as pessoas fizeram. Muitos comentários positivos sobre histórias que receberam comentários positivos também. E os autores que tem aqui nesse livro, eu já sigo no Twitter, principalmente, né? Eu acho que eu sigo todo mundo já. E é isso, tem essa capa linda com o verniz localizado. Vieram ainda alguns brindes, que eu não sei onde é que estão no momento, porque eu guardo e esqueço onde é que eu coloquei. A edição tá muito bonita, muito caprichada, a folha é bem grossinha, e eu vou até procurar meu nome aqui. Que eu nem procurei ainda, ó. Será que tá na ordem alfabética? Meu Deus, se não tiver, eu fiquei com Deus, né? Porque pra eu achar o um nome aqui... Tem muita gente, minha gente. Eu não vou procurar aqui, não, agora. Quando veio eu olhando ainda. É isso, sabe? Ficou com Deus. Depois eu procuro. Mas... Tá aqui meu apoio feito. Fiquei muito feliz, inclusive, por receber essas duas edições super caprichadas. Outro livro que ele me mandou foi Samísia Almeida, autora aqui no Rio Grande do Norte, com este livro que é muito bonito, A Culpa é Sua Mãe. São crônicas sobre a vida dela, sobre a infância, sobre a família, sobre... Uma furadeira, de repente, começou aqui. Sobre ser adulto, sobre se tornar adulto. Eu comecei a ler, tô bem no comecinho ainda, mas já tô adorando, porque aqui, no, na crônica que eu acabei de ler, estamos falando mal do atual presidente do Brasil, que é o meu passatempo preferido atualmente, o de todos nós, na verdade, né? Então é isso, Samizia, muito obrigado por ter enviado esse livro aqui, por ter pensado no elefante literário, fiquei muito feliz de ter recebido. Ainda temos cinco livros, e vamos pra frente, né? Um deles é Laila, de Colin Hoover, eu sei que tem várias pessoas que são fãs de Colin Hoover por aí, eu acho que eu só li um livro dela até hoje, nem lembro qual foi, mas esse aqui as pessoas parecem que estão falando bem, que é uma coisa bem, bem assim, macabra. Ele dá arrepios, é uma coisa surpreendente, uns mistérios que acontecem aqui. Não sei, não faço ideia. Essa capa, acho bonita? Não. Acho bem feia até, essa ilustração aqui de trás. Não sei, não faço ideia. Colin Hoover não é muito a minha praia, porque eu não conheço. Né? mas pode ser que eu conheça em breve. Daí chegou A Palavra que Resta, de Stênio Gardel, que é um livro que eu já fiquei sabendo que é um livro, assim, bem violento, e que muitas pessoas a odiaram a experiência de leitura, ficou com Deus de verdade. E, assim, tô sem saber o que pensar sobre pegar esse livro pra ler agora. Talvez um dia, não sei... Vamos ver o que é que vai dar. E outro livro foi Na Casa dos Sonhos, escrito por Carmen Maria Machado. E esse aqui eu tô com muita vontade de ler, porque ela vai falar sobre um relacionamento abusivo que ela viveu durante muito tempo com outra mulher e que ela não conseguia sair desse relacionamento, ficava presa. E aqui está essa história exposta desse relacionamento aqui, que inclusive, ó, Tá dizendo que aqui era uma mulher muito carismática, mas também volátil e abusiva. E é um tema que a gente não vê sempre nos livros, relacionamento abusivo entre mulheres. Isso aqui é uma coisa que eu tô curioso. Um de nós é o próximo, é o próximo livro, que é da mesma altura daquele livro... Um de nós está mentindo, eu acho que é esse, né? Do jovem, na né? escola lá, que uma pessoa morre, eles ficam presos, enfim. Não, eles ficam presos na detenção, aí um deles morre. É isso que acontece, né? Esse aqui não é a continuação. Fiquei sabendo depois de um tempo, pensei que era no começo, mas depois fiquei sabendo que não é. Mas a capa é bem parecida, então muitas pessoas ainda confundem. E é isso, são meus comentários sobre esse livro aqui, eu não sei sobre o que fala. Ah, tem dizendo aqui, ó, um novo ano letivo se inicia no colégio Bayview, e com ele, um jogo capaz de destruir a vida dos alunos. Então pode ser que apareçam alguns personagens do outro livro aqui nesse. Porque, se eu não me engano, é a mesma escola, Bayview. Se você sabe, deixa aqui nos comentários. E se você gosta também, deixa aqui nos comentários, pra saber se eu leio. Histórias, assim, tipo filme, livros que são com jovens em escola, assim, eu acho sempre legal. Eu acho que sempre eles têm um ritmo bom. Não que o livro sempre seja bom, né? <risos> isso é um mistério. Mas é isso que acontece. Ah, esse aqui foi publicado pela galera, tá? Foram... Foi a Record que mandou aqui pra casa. E a Companhia das Letras também mandou pra cá Pequena Coreografia do Adeus, um livro que eu fiquei também muito feliz de receber. Esse aqui é mais um livro de Aline Bay, autora de O Peso do Pássaro Morto. Eu não li O Peso do Pássaro Morto, cara, eu leio. Eu já tem vídeo aqui no canal sobre, eu vou deixar aqui nos cards também. Mas eu já li Rua Sem Saída, que é um conto dela e é muito bom também. Esse aqui também é construído. Tem versos, pra quem ainda não sabe, pra quem tem curiosidade de ver, também é construído assim, então é o quê? Um livro super rápido de ser lido e promete ser um retrato sensível e brutal sobre família, amor e, e abandono. E Aline Bay foi vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura, com o peso do Pássaro Morto, pra quem ainda não sabe. Essa ilustração aqui da capa, tá dizendo aqui, ó, é de Luiz Bourgeois. Bourgeois que chama Etat modifié, estados modificados de 1992 em aquarela, grafite e esferográfica sobre papel. Bonito, né? Eu achei muito bonito. Companheiras Letras tem arrasado muito nas capas recentemente, ultimamente muito feliz, obrigado companheiras Letras por este envio, outra coisa que chegou aqui foi Malibu Rinasso que eu já falei várias vezes aqui no canal, eu já tem um vídeo sobre ele aqui também, e não vou falar mais sobre <risos> se você tiver curiosidade, dá... clica aqui no card que eu vou deixar o vídeo, ou então aqui no box de descrição e vai lá ver a resenha, ele vai ser lançado dia 14 de junho aqui no Brasil eu acho que 14 de junho já passou né, pela data que é hoje eu não sei qual é a data que é hoje, hoje é dia 8 Aí não sei quando esse vídeo vai sair, mas enfim tem um link aqui na descrição por onde você pode comprar ele ou qualquer outro livro que você quiser ou qualquer outra coisa que você quiser que tenha na Amazon que aí vai ajudar o canal e eu vou ficar muito agradecido. Eu acho que por enquanto é isso muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui esses foram os livros, não esquece de deixar aqui seu comentário, o seu like, se não é inscrito se inscreve aqui no canal, segue lá na Twitch também, porque de vez em quando tem live normalmente eu tô fazendo só as quintas-feiras por enquanto às 10h30 da manhã mais ou menos mas eu vou organizar minhas horas pra poder fazer em outros horários e organizar tudo bem direitinho pra mostrar pra vocês. Não esquece de seguir o Elefante Literário nas outras redes sociais que aparece aqui de vez em quando na tela e a gente se vê já já por aqui. Valeu!